1 um milhão, eu vou-vos falar em números grandes, que é para vocês pensarem sempre em grande também, ok? 1 um milhão em dinheiro, ok? Em cash. E depois tem 500 mil euros em despesas, isto é anual, estamos a falar em termos anuais, ok? De despesas. E 1 um milhão em cash, 500 mil despesas, uma pessoa, se eu um um pelo outro, esta é muito fácil, não é? Tem 500 mil de liquidez, que é, seja, é uma empresa que apresenta um, um bom balanço financeiro, tem aqui um bom dinheiro em caixa que lhe permite cobrir as suas despesas do dia a dia, ok? Já se for uma empresa, por exemplo, que tem de repente 3 milhões e 500 mil em despesas não tem liquidez nenhuma, né é? São, a diferença é de 2 milhões e 500 mil e por isso esta empresa está em risco de, de levar uma paulada a sério da próxima vez que uma crise vier. Isto é uma situação, liquidez é isto, ok? Agora, o que tu perguntaste da volatilidade é estas variações que acontecem nos mercados, ok? Todos os dias as coisas sobem e deixem, a toda hora sobem e deixem, todas as Semanas chovem 10, e, e todos os meses chovem 10. Isto é volatilidade, que okay? é esta variação diária. É volatilidade. Um dia as ações sobem 2% no dia seguinte caem 3%, depois por 5%, porque há uma notícia positiva, depois de repente chega a Covid, em 2020 as ações caem 20%, ok? que pode acontecer. Okay. E isso é volatilidade, não nos diz absolutamente nada sobre o negócio, diz-nos apenas sobre o sentimento dos investidores no mercado, ok? okay. Passa a explicar, no momento os investidores veem que há uma Covid-19 em 2020 entrar por aí fora e acham que vai ser o fim do mundo, as pessoas vão deixar de viajar para sempre, as pessoas vão ficar fechadas de casa para sempre e atiram as ações 20% para baixo, 30% para baixo, ou algumas a cair 80%. O okay? <risos> Que é absolutamente fenomenal. E depois, uns dias depois, os investidores até percebem que afinal os humanos não vão deixar de fazer turismo, não é? A humanidade vai continuar a viajar, mais cedo ou mais tarde vão descobrir vacinas, que vão curar a doença, etc, e explodem as ações 50% para cima. E às vezes acontece num só dia, ok? É raro acontecer, mas às vezes acontece. E por isso, volatilidade diz-nos apenas sobre o sentimento dos investidores.